A negação lógica da afirmação: se acabou a energia elétrica ou não tive tempo, então fui trabalhar com a roupa amassada. É tão bem objetivo, né? Questãozinha também com o claro, TJ, todas essas questões são questões do concurso anteriores do TJ. Então, ó. Questãozinha né, de negação. Negação de quem? Negação do centão. Para resolver, qual é o bizu? Quem lembra aí do bizu para negar o centão? Qual é o bizu para negar o centão? Vamos lá, coloca aí no bate-papo. Qual é o bizu para negar o centão? Coloca aí no bate-papo. Pô, Marcão, bizu para negar o centão... É usar o macete do mané É o mané O que, que significa o mané? Mantém a primeira E nega a segunda Mantém a primeira E nega a segunda Então, vamos lá Colocando o mané para jogar Troca o C, então, pelo E E bota o mané para jogar Mantenha a primeira, nega a segunda. Então, negando a segunda. Fui trabalhar, vai ficar não fui trabalhar. Mantenha a primeira, nega a segunda. Então, você vai manter ali a primeira parte. Ó. Acabou a energia elétrica ou não tive tempo e não fui trabalhar. O inimigo agiu aí, hein?